Olá, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos! Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Vamos contentar ser o seu corretor da televisão, do telefone. Fala para mim onde você olha os vídeos mais, no telefone, televisão, no computador, né? Isso é importante eu saber também, tá bom, gente? Hoje eu estou aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma planta sensacional, gente. A casa tem 364 metros de área construída, quatro suítes, opção para quinta suíte, mobiliada, decorada, terreno de 560 metros quadrados e ela está à venda pelo preço de 4 360 mil com uma condição especial de 60 meses para pagar. Comecei aqui na frente dela para te mostrar aqui que ela é de esquina com uma Alameda, Servidão, área verde Não sei como é que você fala a sua cidade, ó, Tem esse espaço aqui maravilhoso Então o vizinho está bem longe aqui uh, Esse aqui é o lado oeste Do condomínio Capão Eles Resort Porque oeste, tá? Porque ele é de fundos pra lagoa Tem um pôr do sol maravilhoso Tem vista a lagoa, tem vista a serra. E eu vou te mostrar Aqui são lotes, tá gente? Inclusive tem lote à venda Aqui condição especial, hein? 60 vezes para pagar, últimos 5 lotes Apenas 180 mil de entrada e saldo bem facilitado. Olha só, então aqui nós temos um abrigo para dois carros. Casa é nova, nunca foi usada. E nós vamos ter o privilégio de entrar pela porta da frente. <risos> tem algumas casas que a gente não tem acesso à porta da frente, né? Então aqui, tá gente, é abrigo para dois, dois carros aqui tranquilamente, né? Vamos assim, ó, dois dormitórios de carros. <risos> ó, então vamos entrar na casa... E eu gosto de falar isso pra você, meu caro e minha linda telespectadora. espectadora. Seja bem-vindo à sua casa na praia de Capão da Canoa, gente. A praia que mais cresce no Rio Grande. Olha que lindo, gente. Olha esse detalhezinho aqui. Parece que vai abrir um, uma sala subsecreta, assim. <risos> Ó, aqui é o hall de entrada da casa. Maravilhosa. Olha que quadro lindo, gente. Ó, o pescador tá pescando ali. Lindo, né? Aqui a gente tem então um parador. A minha direita, aqui a gente tem. Até vamos ver primeiro. Vamos fazer o um seguinte: vamos te mostrar a suíte do vovô primeiro. Papel de parede, um espelho redondinho que deixa as pessoas um pouquinho mais redondinhas também. Esse aí sou eu. Vem cá. Olha só, o foco aqui não é o corretor, tá, gente? Que é porque o corretor já é casado. Então, o foco é o imóvel, né? Aqui a suíte terra, aberturas tá, gente? de PVC automatizados com controle aqui. gente. gente só apertar o botãozinho aqui, ó. Sobe tudo aqui. Olha que quarto lindo, gente. A suíte do vovô, da vovó, a suíte da sogra, ou do sogro. Não sei quem é o vovô aí na sua casa, né? <risos> Pode ser a sua suíte, por que, que não? É muito mais cômodo, fica mais perto da cozinha, né? Então pode ser sua suíte aqui. Olha só, aqui o banheiro da primeira suíte. Bacana também, seguindo o mesmo padrão aqui, gente, ó. De ripada da fachada da casa, ó. É um porcelanato que imita madeira, então ripada. Uma cuba sobre cuba, porcelana. E agora vamos. Ah, tem split também, ó. Vamos acessar, então, a área de lazer, a área social da casa. Saindo da suíte aqui à esquerda, o lavabo. Esse aqui o merda das suas visitas. Olha que lindo! É, são dois quadros, tá, gente? É o espelho, tá? Então são quatro no um reflexo aqui. Aqui então, olha só! Cozinha com ilha, sala de jantar, sala de estar, pé direito alto, integração com um pátio, gente. Ó, o tamanho do pátio é sensacional! Eu já vou lá te mostrar. Então vou começar aqui, ó. Aqui é aqui, o Living Star, uma lareira a lenha pé direito alto com lustre maravilhoso. Aqui a gente tem, olha só gente ó. Então eu vou vir aqui no cantinho. Tem um botãozinho que não esqueci de apertar. Vamos ver o que acontece aqui. Não, não, não ligou nada ainda aqui. Ah, tem que ligar aqui. Ó. tá ligado? Agora vamos ver. Ah, agora ligou. <risos> ligou esse luz de parede aqui. Eu vou vir aqui no cantinho para fazer uma panorâmica para vocês para ver o tamanho da sala de estar aqui, gente. É um sofá grande para ir para três, quatro pessoas, mais duas poltronas. Interage com o pátio da casa. Lá atrás na na cozinha, a gente também tem uma baita de uma abertura que interage com o pátio também. Aqui ar condicionado, tá, gente? Deixa eu te mostrar aqui agora a parte da sala de jantar. Essa aqui é a sua sala de jantar, uma mesa linda de 8 pessoas, um lustre estilo Covid já morreu, tipo assim, bem devagarinho. <risos> aqui, gente, um parador, tá? Pra fazer uma biblioteca aqui maravilhosa. Olha só que lindo isso aqui. Gente, tem mais um botão aqui, não tinha visto. Vamos ver. Oh, agora sim ficou bonito. Gente, não me convida pra ir pra sua casa, que eu vou apertar tudo que é botão, abrir tudo que é armário. Olha <risos> gente, os armários aqui, ó. Você guardar essas coisas aqui, olha que legal Vamos dizer que é o cantinho de jogar, né? Joga tudo aí, que depois a gente acha um lugar <risos> Por enquanto joga aí Tem aquele móvel que a gente joga tudo que é coisa lá, né? Você não tem na sua casa Essa é a família brasileira, né? Sempre tem Gente, quadro maravilhoso, ripado ali também Ali acessa, eu vou te mostrar ali Tem uma surpresa pra te mostrar Primeiro deixa eu te mostrar aqui a cozinha, ó A gente tem uma ilha aqui toda de balcão, tá? Gente? isso aqui é um MDF, uma madeira, ó, que imita um, um selecione branco, ou um branco absoluto, fogão cooktop. aqui nós temos já um exaustor, aqui já tem até a cestinha para você botar os frutos depois da feira, aliás, você não sabia, Capão da Canoa faz feira todo sábado de manhã atrás da prefeitura, aparece lá, <risos> direto do produtor, produtor aqui de maquiné, olha gente, aqui é a nossa churrasqueira, Churrasqueira grande, espera para colocar a bifeteira aqui, a parte elétrica zero quilômetro. Olha, essa oportunidade de inaugurar uma churrasqueira, uma casa de milhão, hein, gente. Ó, uma torneira aqui, malucomando, quente e fria. São duas cubas aqui também, tudo de cinza corumbá. Aqui a gente tem uma cristaleira. Vamos abrir ela aqui. Ó, o vidro tá bem limpinho, parece que nem tem vidro. Opa, bati aqui só a cristaleira. Aqui a gente tem a torre quente, micro e forno. Uma geladeira aqui, grande também. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Nós temos armários, bastante gavetas aqui, bastante portas, né? E aqui do lado a gente tem uma, uma cervejeira aqui, eu tava uma cervejeira, gente, ó. Ó, da Brastemp, só você avisar que dia você vem e nós colocamos a champanhe gelada ali, tá bom? linda essa parte aqui, né, gente? E olha o pátio ali, eu já vou lá te mostrar, vem cá, primeiro. Aqui tem uma porta que pode estar tá isolando, ó, gente, ó. A gente pode estar isolando Então a parte aqui do seu home office Pode ser o seu home office Pode ser a quinta suíte Sendo duas térreas Vamos ligar as nossas luzes aqui Aqui é a nossa área de serviço Quer dizer, a sua área de serviço Nossa, não vai dar, né, gente? Olha só Então aqui já tem a máquina de lavar armários O junker já tá ali guardadinho dentro da caixinha Olha que bonitinho, gente Não fica aquela máquina feia? Então fica tudo guardadinho aqui, ó Aqui a chave Ó, tudo guardadinho aqui a máquina, ó Bacana, né? boa ideia aqui para botar as roupas sujas e tal e aqui meu cara a gente tem um quartinho pode ser uma dependência de empregada pode ser um home office pode ser uma quinta suíte pode ser uma sala de musculação uma sala de tv de videogame sei lá dá para imaginar várias coisas aqui aqui um, um mdf é só colocar a televisão essas duas janelinhas que dá para garagem da casa e aqui a gente tem mais um banheiro gente ó é mais uma suíte na verdade né deixa eu ligar a luz aqui ó um banheirinho bom Aí eu passei, e lá, um home office, uma porta para garagem, fazer um escritório. Se bem que ninguém mais aguenta trabalhar em casa, né, gente? <risos> Os que sobreviveram do casamento estão doidos para trabalhar fora. Tô brincando, tá, gente? Nossa, a nossa família é bênção de Deus, tá bom? Olha só, vamos te mostrar aqui, vamos te mostrar o tamanho do nosso pátio, meu caro. Olha só essa sacada maravilhosa. Olha que terraço lindo que a gente tem aqui, pra gente botar uma rede aqui, né? você ficar aqui curtindo a paisagem, o céu azul, barulhinho do mar. Escuta esse barulhinho, esse barulhinho é do asfalto. <risos> Não é o barulhinho do mar, né? É mar de carro que faz barulho aqui, né? Tô brincando, tá, gente? Não sei se o microfone tá pegando, mas faz um pouquinho de barulho. Aqui tem a estrada do mar, né? Que interliga aqui todas as praias. Aqui no fundo da tua casa tem um laguinho exclusivo seu, tá, gente? Praticamente, ó... São poucos proprietários que têm acesso ao lago. Aliás, o lado oeste tem pouquíssimos lotes. É menos de 50 lotes. Só esse lado aqui do Capão Ilhas. E olha o tamanho do terreno que você tem aqui, minha gente. Lá em cima é um terraço das duas suítes. Eu já vou te mostrar. Então tem esse baita parte aqui. Maravilhoso que você pode estar tá fazendo um campo de vôlei. Uma quadra de bocha. Um, um, uma quadra de tênis de cyborg. <risos> Dá para fazer um sítio fantasma, bergamota aqui, umas laranja Ah, tô brincando, gente. Mas olha o espaço, aqui, meu cara. É maravilhoso. Gente, 560 de terreno, não é qualquer condomínio que tem. E esse lote é especial porque é do lado da área verde, lá da servidão, né? Ou da Alameda, não sei como é que chama na sua cidade. Vamos lá, então, conhecer a parte de cima da sua casa. Vamos lá. Escada revestida em Vamos lá então, subindo então gente, aqui a gente tem ó, uma cortina que eu não abri, ela também dá bastante claridade aqui para o living, para sala, deixa eu te mostrar aqui a sala, olha, lindo né, essa abertura grande aqui com vidro ficou sensacional, bem vindo então à primeira suíte aqui de cima, olha que suíte mais linda gente, olha, aqui já começa os armários, eu já vou abrindo tudo, não quero nem saber A casa é nova, você tem que ver todos os detalhes Então Tá aí, guarda-roupa aqui Vamos calcular Uma, duas, três, quatro Lá em cima Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Dez Mais duas aqui, uma, duas, três, quatro Quatorze portas de armário para você guardar coisa Olha que linda essa suíte, gente Maravilhosa, né? Eu vou te mostrar o nome da arquiteta que fez isso aqui, tá num quadro ali, não se preocupa, tá bom? Depois eu vou te mostrar. Não é todos que eu mostro, nem todas eu sei, e nem todas é arquiteto que faz, gente. Aqui na praia quase todo mundo é arquiteto. <risos> todo mundo é decorador aqui, incrível. Olha só, aqui um quadro maravilhoso, quadro meio arredondado, assim, para combinar assim com as pessoas mais redondinhas. Aqui uma televisão. Já prontinho, ó, que bonito esse painel, gente, hein? Bonito pra caramba. Aqui, tomada, espaço pra colocar o notebook. Hein? Ó, inspirar, inspirar, inspirar e bridge. Bridge, não, como é que fala isso ali, gente. liga pra mim, você que é mais intelectual. <risos> Olha só, abrindo aqui as aberturas de PVC, tela mosqueteira aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar essa última aqui, ó, tela mosqueteira. E aqui, gente, tem um terraço maravilhoso, gente. Aqui, como o sol se põe atrás de mim, então você pode estar sentando aqui com esse terraço, vendo aqui o campeonato de vôlei acontecer no seu terreno, né? Você pode ser o juiz aqui de cima, né? <risos> Porque espaço tem. Olha o tamanho desse terreno, gente. Sabe, aqui, diferente de outros condomínios, em outros estados, os terrenos não são grandes. O terreno grande aqui é 450 metros, e aí grande, esse aqui com 560 é gigante. Mais de 600 metros, nós vamos dizer que é sítio, já que é chácara, não sei. <risos> Sério, gente, o terreno é grande, comparado aos outros condomínios, né? Então tem esse terraço maravilhoso aqui. Nós vamos acessar outra suíte aqui por trás, ó. Então aqui a gente tem mais uma bela suíte, mais armários aqui. Deixa eu, deixa eu te mostrar. Ó, espaçoso aqui. Deixa eu mostrar rapidinho que o vídeo tá ficando longo muita a maioria das pessoas não gosta de vídeo longo aliás gente eu quero que você faça o seguinte vá no meu instagram Diego corretor da praia e segue lá que tem conteúdo exclusivo um tiktok também tá bom e se inscreve no canal deixa aquele like por favor isso me ajuda muito gente muito muito muito mesmo se não tem noção duas camas então aqui de solteiro mais um televisor já prontinho guarda-roupa todo branquinho que linda gente diferente do outro muito lindo Um espelho redondinho ali Aqui a gente tem as... Vamos apertar isso aqui Eu tô curioso Vamos ver Ah, que legal, gente, ó Pra você ler um livro, né? Olha que legal Esse imóvel, gente, redondinho Olha que bacana Tá gaveteiro Aqui as meias Bota o telefone a carregar ali Olha, tem outro botão que a gente não tinha visto aqui Vamos apertar comigo Vamos ver o que acontece Ah Olha só o LED, gente, olha que legal esse papel de parede, lindo, né? Esse verde com LED aqui no MDF, ripado, sensacional. Aqui a gente tem o banheiro, o banheiro da segunda suíte aqui de cima, banheiro bom, tamanho bom, né? Nicho, chuveira, gás, um quadro aqui de cascata. E eu quero te mostrar agora, vocês estão preparados a suíte principal? A suíte principal com banheiro de hidromassagem, a suíte principal com mais de 50 metros Vamos ver comigo? Olha só. Seja bem-vindo, então, à sua suíte Master. Aqui, gente, já tem... Olha só, já começa com duas portas na entrada, só para você ter uma ideia. Duas portas. Então, nós podemos dizer, seja bem-vindo e seja bem-vinda à sua suíte na praia de Capão, da Canoa. Maravilhosa, gente. Antes de eu te mostrar ela, quero só fazer aqui um parêntese. Olha a vista que você tem aqui, meu quadro o pôr do sol. Não é lindo demais? A gente tem a lagoa, a gente tem a serra, um monte, as nuvens, o céu, toda a mata que tem aqui, os animais, a natureza toda dizendo para você chamar o corretor. Você tá esperando o quê? <risos> Vem morar no Rio Grande do Sul. Tá vendo a lagoa lá atrás, gente, Olha é a lagoa, deitado aqui, deitar na cama aqui, ó. Vendo a lagoa, é sensacional demais, gente. É muito lindo isso aqui. Eu quero te mostrar essa suíte massa. Então, eu estou aqui, a cama de casal, a cabeceira aqui é estofada, aqui é madeira de MDF, faz uns desenhos quadriculados. Aqui nós temos dois, dois, dois lustres. Aqui do lado, um espelho, porque você pode estar deit tá deitado para cá virado para lá, você está enxergando então por espelho a lagoa, a serra. Aqui um quadro maravilhoso. Aqui a gente tem tipo uma salinha de estar, gente, ó, pra você e o seu cônjuge, você e seu amor viver momentos inesquecíveis aqui nesse lugar, nessa suíte principal. É lindo, né? E você que gosta, tá, gente, que tem condições, amém, compra a vista, mas você que não tem todo o dinheiro, não se preocupe. o seu amigo corretor de E consegue pra você uma pequena entrada e você pode vir morar nessa casa maravilhosa. Ar-condicionado, split, televisor, lareira aqui a álcool e agora vamos conhecer a vista da sua sacada. Olha que linda gente essa vista. Pá, pegou bem certinho, nada combinado tá gente? Pegou bem certinho, demorei para filmar. <risos> Ficou bem certinho o sol se pondo atrás dos montes lá. Maravilhoso demais. Olha que terração lindo aqui gente ó. Sensacional né? Que casa maravilhosa, que pano. A casa vou ser bem sincero até pela fachada ela não representa ser uma baita casa como é por dentro né? Tem mais, gente, tem mais ainda, fica aí que você vai se apaixonar mais ainda Ó, bem-vinda dona moça, aqui tem a sua penteadeira, tá? A gente pode colocar aqui, ó, os seus brincos, anéis de ouro que você vai ganhar do seu marido, né? Ainda mais que é, tá perto do seu aniversário Ali também tem prateleira espelho aqui atrás de mim Aqui é o closet, gente, olha que sensacional Espaço aqui, feminino, espaço feminino e espaço masculino <risos> A mulher ocupa tudo que é lugar, né, gente? Quem é assim, fala pra mim. Em depois fica meia hora dizendo que não tem roupa pra se arrumar, vai entender. Ó, aqui tem cabideiro também, gente, ó. Dos dois lados. Tô brincando, gente, aqui é o close é do casal, né? Vocês podem dividir como achar melhor. E agora sim, bem-vindo à sua banheira de hidromassagem na sua casa na praia. Eu já te mostro a situação. São duas cubas maravilhosas. O sol tá entrando entre... Uma ripa, uma ripa e outra aqui da fachada da casa, olha que lindo isso aqui Uma banheirona de hidromassagem Gente, isso aqui é para três pessoas, tranquilo Se você tem filho, né? Ou se você uh, gosta de nadar assim, três, quatro pessoas <risos> Ai, ai, tô brincando, gente, ó Olha aqui, tem um teto panorâmico Meu caro você que sempre sonhou e tem uma casa que combinasse com o teu carro, aí, ó teto panorâmico na sua banheira de hidromassagem vista para lagoa para serra sensacional essa casa aqui a casa é casa demais gente vale a pena você conferir se você gostou então gente quero que você deixe o like se inscreva tá bom gente compartilhe ajuda aí compartilhando né não é só só conteúdo de imóvel né a gente passa eu tento passar para a pessoa que tá vendo como se estivesse aqui eu tento passar a felicidade a alegria eu tento passar o amor de Deus Sabe, isso tem um esforço. E infelizmente o canal está diminuindo. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para aqueles que, né, que, que amam a Deus. E muito obrigado. Finalizo com essa paisagem. Deus te abençoe grandemente. Te dê saúde, te dê paz, sabedoria para você ganhar dinheiro. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!